Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, nesse vídeo, vamos resolver um problema sobre pontos de inflexão. Esse problema diz o seguinte: a função duas vezes diferenciável g e a segunda derivada g, duas linhas, estão representadas aqui no gráfico. E você pode ver isso bem aqui. Aqui nós temos a nossa função g. E não vemos a sua primeira derivada, mas a sua segunda derivada está aqui, nessa cor alaranjada. Aí o problema continua dizendo: Quatro alunos foram questionados para dar uma justificativa apropriada baseada em cálculo para o fato de g ter um ponto de inflexão em x igual a -2. OK, eu acho que eu vou me sentir bem aqui porque intuitivamente isso parece estar certo. Afinal, realmente em x igual a -2, temos um ponto de inflexão. Não se esqueça que um ponto de inflexão é um ponto onde estamos alterando a nossa função de côncavo para baixo, para côncavo para cima. Ou também de côncavo para cima, para côncavo para baixo. Ou outra forma de pensar sobre isso é que, nesse ponto, temos uma situação onde a inclinação da reta tangente vai de diminuindo para aumentando ou de aumentando para diminuindo. E quando olhamos para isso aqui, parece que nossa inclinação está diminuindo. Ela é positiva, mas está diminuindo. Ela continua diminuindo até chegar a cerca de x igual a "-2", onde parece que começa a aumentar. A inclinação fica cada vez menos negativa, fica zero e depois continua aumentando, ficando positiva e cada vez mais positiva. Então, parece que, de fato, em x igual a "-2", nós vamos de côncavo para baixo para côncavo para cima. Agora, uma justificativa baseada em cálculo é que poderíamos olhar para a nossa segunda derivada e ver onde a segunda derivada cruza o eixo x. Porque onde a segunda derivada é negativa, isso significa que a nossa inclinação está diminuindo. E aí, a função é côncava para baixo. Agora, onde a segunda derivada é a positiva, significa que a nossa primeira derivada está aumentando que a inclinação da nossa função original está aumentando e que a função é côncava para cima. Então observe, de fato, a segunda derivada realmente cruza o eixo x em x igual a "-2". Um detalhe, não basta ser apenas zero ou tocar no eixo x, ela precisa cruzar o eixo x para que tenha um ponto de inflexão ali. Agora que já vimos isso, vamos olhar as justificativas dos alunos e também tentar relacionar aqui o que o professor diz para cada uma dessas justificativas. Bem, o primeiro diz aqui que a segunda derivada de g muda de sinal em x igual a "-2". Bem, isso é exatamente o que a gente estava falando, não é? Se a segunda derivada muda de sinal, em que, nesse caso, vai de negativo para positivo, isso significa que a nossa primeira derivada mudou de diminuindo para aumentando. O que é realmente bom para dizer que essa é uma justificativa baseada em cálculo. Então, pelo menos por agora, eu vou colocar, parabéns, você está correto aí. Agora, o que o outro aluno disse? Ele cruza o eixo x. Bem, isso é ambíguo, afinal, o que está cruzando o eixo x? Se um aluno escrevesse isso, eu diria, do que você está falando? Da função? Da primeira derivada ou da segunda derivada? Acredito que, nesse caso, o professor diria para usar uma linguagem mais precisa, porque isso não pode ser aceita como uma justificativa correta. A segunda derivada de g está aumentando em x igual a 2 negativo. Bem, não, isso não justifica porque você tem um ponto de inflexão ali. Então, por exemplo, a segunda derivada está aumentando em x igual a "-2,5". A segunda derivada está aumentando em x igual a "-1" mas você não tem um ponto de inflexão nesses lugares. Provavelmente, o professor diria que isso não justifica porque g tem um ponto de inflexão. Agora, a última resposta do aluno. O gráfico de g muda a concavidade em x igual a "-2". Isso é verdade, mas isso não é uma justificativa baseada em cálculo. Afinal, o que queremos aqui é usar a nossa segunda derivada aqui, conforme a primeira justificativa.